Oi, Oi pessoal. pessoal! Temos o prazer de anunciar o Some Snack, The Game Awards Edition. Uma amostra do Wholesome Direct. O Some Snack vai apresentar estrelas mundiais, demos, exclusividades e novos anúncios de jogos. Junte-se a nós no dia 8 de dezembro às 18 horas, no horário de Brasília, para visitar o site wholesomegames.com. Até, Até breve! breve. É isso mesmo! E você vai poder conferir a Walsom Direct aqui no Brasil, em português, comigo, com o Estúdio Caldas e Lontra, lá na twitch.tv. 10 Abriremos lives a partir das 17h30 para acompanhar a Walsom Snack às 18h. Não perde e vem comigo!